Tinha um aluno nosso que treinava há dois anos por conta própria e achava que nossa assessoria online era só propaganda, acredita? Se liga aí nessa história que é um dos destaques do nosso resumo semanal de hoje. Solta a vinheta aí, editor! E aí galera, aqui é Thiago Souza, estou com você em mais um resumo semanal de conteúdos, notícias novidades e tudo mais que envolve o mundo da corrida e do Corrida Perfeita também, feito para você, nosso cliente, nosso aluno e para você também que nos acompanha nas mídias, no YouTube, no Instagram, enfim, todos os canais aí que o Corrida Perfeita está presente. Primeira coisa que eu te peço, se você não é um inscrito ainda do nosso canal no YouTube, se inscreva, faça sua inscrição para receber sempre novos conteúdos, não só esses de resumos semanais, mas outros também. E se está nos escutando nas plataformas de áudio, também faça sua inscrição nesses respectivos canais, porque você vai receber avisos dos podcasts novos e dos novos resumos também. Beleza? Então vamos lá para o nosso resumão semanal. Primeira coisa aí falando das novidades e recados do Clube Corrida Perfeita, né? Nós tivemos é, semana passada a comemoração do nosso aniversário de seis anos da, da empresa. Foi uma semana muito especial, muito interessante. E nós fechamos ela no sábado, né? Nós estamos com um piloto de treinos presenciais acontecendo na nossa cidade-sede, Brasília. E aí no sábado agora a gente fez um treino especial de aniversário, né? Dentro desse piloto dos treinos presenciais, que em breve vai estar por todo o Brasil aí. Teve bolinho no final para quem treinou com a gente. Teve assessoria é, de corrida na parte técnica com o Andrei, uma voltinha de 3 quilômetros no parque da cidade aqui em Brasília. Foi bem bacana. E no final, como eu falei, teve um bolinho aí para comemorar esses Seis anos de empresa foi bem legal, foi muito bom a gente ver quase 40 pessoas com a gente ali no treino, um pelotão ali fantástico treinando com a gente. Foi bem bacana mesmo. E se você está na expectativa aí de ter o um treino presencial na sua cidade, fica de olho que a gente está se organizando em fase final para chegar em vários locais do Brasil, beleza? E aqui, falando do cashback, né? Se você não sabe, nós temos uma app de benefícios exclusiva para clientes do Corrida Perfeita. Se você é nosso cliente e ainda não está dentro dessa app, o link vai estar tá aqui embaixo para você ativar o seu cadastro. Nela você tem benefícios em milhares de estabelecimentos, seja online, físico, enfim, não importa, tem vários por todo o Brasil e os online e na área esportiva são muitos mesmo. E a gente gosta sempre de destacar aqui alguns... Alguns desses estabelecimentos, né? Lembrando que a gente oferece o desconto com esses parceiros e ainda tem o cashback, ou seja, um valor que volta da sua compra para você poder pagar a sua assinatura com corrida perfeita, seu serviço conosco. Pode até sair de graça, dependendo do tanto aí que você gasta né? nas, nas suas comprinhas. Beleza? É os destaques aqui das, dos, dos cashbacks dessa semana. Né? A Canui uma loja famosa online, você deve conhecer. Está com um especial para o dia dos namorados, está chegando, né? A Adidas Lovers. Tem 40% de desconto, até 40% de desconto no vestuário da Adidas, ainda tem 8% de cashback, são coisas que se acumulam, tá o cashback para voltar para você e pagar o corrida perfeito. A Olímpicos tá com o seu tênis, né, o da placa lá, o Corre Grafeno, famoso, o laranja e cinza tá saindo por 699, um bom desconto aí, ainda tem 7% de cashback, cashback do bom. E a Asics também, uma da, na sua loja online, é uma das parceiras nossas para você ver o tanto de parceiro bom que a gente tem, né? A que está com 20% off no vestuário ou acessórios também para todo mundo que comprar qualquer calçado. Ou seja, você comprou um calçado, quiser comprar acessório, vestuário, você ganha aí um descontão de 20%, coisa boa. E ainda tem o cashback, 6%. Olha que beleza. Então, se você não está lá na plataforma ainda, clica no link que vai estar tá aqui na descrição e acessa o nosso cashback. Beleza? Avançando aqui no nosso resumo, vamos falar, do, vamos falar dos destaques de conteúdo dessa semana. né? Tivemos aí alguns... Vários conteúdos que a gente posta toda semana, a nossa equipe prepara, e a gente teve aqui três destaques para mostrar para você hoje semana passada. Tivemos, na verdade, não é nenhum conteúdo, né? Tivemos aí um vídeo comemorativo na semana passada do nosso aniversário, onde a gente contou com a participação de vários alunos nossos de todo o Brasil, falando de onde são, né que treinam com a gente, cidades de todo o Brasil mesmo e pessoas que moram no exterior. Então foi legal, o link vai estar aqui embaixo desses vídeos que eu estou mencionando. Vale a pena assistir e ver quanta gente nós atingimos aí de todos os estados do Brasil, brasileiros que moram no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Foi fantástico esse vídeo, é um vídeo realmente bem bacana, que mostra a mistura de culturas e de sotaques que é o Corrida Perfeita. Ficou fantástico, eu recomendo muito que você assista. Seguindo, nossa equipe fez um post de carrossel lá para o Instagram com três exercícios, três dicas de exercícios para você fazer nas largadas de prova. Né? Qual é a ideia desses exercícios, que o link vai estar né? tá aqui na descrição? É quando você já está naquele curral de prova, que você já deu uma esfriada depois de ter, talvez ter aquecido antes, ou não conseguiu aquecer antes, três exercícios educativos para você fazer parado mesmo ali no meio daquela boca, dar aquela aquecidinha no corpo e não sair frio para correr. Né? A pior coisa que tem é você sair para correr frio. E às vezes sem noção nenhuma, porque aquela empolgação da prova, você vai na porrada já. E quando vê, tá aquela hiperventilação, porque não fez um bom aquecimento. Então esses três exercícios eu li pra fazer no curral de largada, para te ajudar a fazer uma boa largada na sua prova, beleza? E por último, aqui no destaque de Conteúdo, nós tivemos uma live no Instagram semana passada, com a nossa aluna Patrícia, que ela tinha um sonho de correr sub-2 nos 21 quilômetros e conseguiu correr em 1 hora e 46. E ela conta como é que ela conseguiu isso. Né? como é que foi esse feito, como é que ela pôde acreditar mais nela e conseguir tirar uma meta dessa aí de duas horas é, para 1,46, né? foi quase aquela história da dona Dilma, dobrando a meta praticamente. Mas enfim, foi uma baita história, um depoimento bem legal, o link vai estar tá aqui para você também, vale a pena assistir e se inspirar acima de tudo, beleza? Vamos agora para as notícias da, do mundo esportivo no Brasil das corridas. Bom, né? Na verdade, este final de semana nós temos um destaque que vai além da corrida. Foi o Ironman Brasil, a prova de triatlon mais famosa do mundo, a versão brasileira que acontece em Florianópolis, foi neste final de semana. É uma prova aí, para quem não sabe de triatlon, é bem casca-grossa. A galera que faz essa prova é, eu chamo de monstro, né? O André é um deles, já fez aí alguns Ironmans. Por quê? Porque você tem que em sequência, nadar 3,8 km, pedalar 180 km e depois correr uma maratona, 42. Ou seja, não é para qualquer um, então, exige muito, muito treino, muita dedicação e muita força mental acima de tudo. É, essa prova no final de semana, geralmente, que aconteceu aqui no Brasil nesse final de semana em Florianópolis, né, ela é muito dominada por estrangeiros. E dessa vez só deu Brasil na prova, apesar da baita chuva aí que você vai ver no vídeo que a gente vai soltar agora. Choveu muito lá em Floripa durante toda a prova, mas mesmo assim a galera fez baita, baita, um baita tempo, né? O geral aí, a galera que foi campeã. Primeiro destaque para o Reinaldo Colucci no masculino brasileiro, ganhou. Aí veio o Igor Amorelli em segundo e o Fernando Toldi em terceiro, o famoso Toddinho. É, para você ter uma ideia, depois de nadar os 3,8, pedalar os 180, o Reinaldo Colucci correu a maratona em 2 horas e 29. O cara é monstro mesmo, a galera é monstro. E no feminino, né? a Pâmela também, a Pâmela Oliveira, que é famosa triatleta brasileira, foi a campeã e a Bia Neres foi a terceira colocada. Também fechou o pódio aí com brasileiras. A Pâmela, pra você ter uma ideia também, bruta mulher, ela correu a sua maratona depois de fazer tudo isso aí, de nadar e pedalar em 3 horas e 4 minutos. Olha isso, olha só. Parabéns aí para os brasileiros, para todo mundo que participou no Ironman, né? também sabendo que amadores participam dessa prova. Então foi bem legal aí a gente ver com tanto o desafio da chuva, principalmente a galera mandando ver aí nesse final de semana em Floripa. Mas agora a gente vai falar dos nossos atletas, né? Que para nós aqui são os mais importantes. Então vamos falar aí do, dos destaques do Corrida Perfeita, né? da, dos alunos Corrida Perfeita nas provas nesse final de semana. Nós tivemos aí muitos destaques e a gente gosta sempre de prestigiar essa turminha boa aqui. Primeiro lá, vamos falar do João Júnior, correu 10K na corrida da Agembe, lá no Belém do Pará. Corrida da Guarda Municipal, parabéns, João, pelo resultado aí, pela participação na prova. Renilson, grande Renilson Dias, correu 12K no Circuito 4 Elementos de São Paulo, na né? Etapa fogo Parabéns, fechar essa mandala aí de medalhas, hein, cara? Fabiano Moreira, correu 14km, fez um treinão de aniversário do Mozão. Isso é uma prova, imagino, né? Porque ele tá com a medalha na mão aí. Lá em Coatis, no Rio de Janeiro, ele treina com o nosso personal running, Gustavo Guedes, lá no Plano Clube Corrida Perfeita Personal, parabéns para os dois. Isaac Akas correu 5K na Night Run de Fortaleza, parabéns Isaac aí, baita tempo, abaixo dos 25, parabéns. Vicente Veloso, 8K na Dubai Run, não foi lá em Dubai, foi em Teresina, no Piauí, <risos> parabéns aí Isaac, pelo re... Vicente, pelo resultado, pela participação. Rafael avançando aqui, fez 7K no circuito Rap Running, lá na etapa Vila Loucos em São Paulo. Corrida da galera feliz aí na Rap Run, parabéns. Tiago Marmentini, 7K também na Rap Running. Parabéns aí pros dois, ou seja, estiveram na mesma prova. É legal ver mais gente na mesma prova, parabéns para vocês. Grande Elton, Adriano, Bariato Manadonista, junto com sua esposa Pri. Um beijão pros dois. Correram 5K na corrida RN Tintas, lá em Varginha, Minas Gerais. Muito bom. Alain Guerra também aí é de Minas, correu 7KM na corrida da infantaria, Alan, lá de Uberlândia. Parabéns aí pelo tempo que você conseguiu, cara. 4,23 de pace nesse 7K, quase deu pódio, aí, porque a gente ficou sabendo, né? Parabéns. Marcelo Cunha também correu 10K na Night Run lá em Fortaleza. Parabéns, Marcelo, pelo resultado aí, pela participação na prova. E por último, o nosso Fabrício Gafas, 7K. Na prova da primeira corrida do Divino Espírito Santo em luziânia Goiás, pertinho aqui de Brasília. Também voando aí 4.30 de Pace. Parabéns, galera, nossos atletas aí participando de várias provas. Que é um, a nossa grande ferramenta de inspiração para seguir os treinos, né? Parabéns para todos vocês e sigam firmes aí em treinamento e participando desses grandes eventos que estão ocorrendo pelo Brasil todo. Beleza? Seguindo aqui agora, vamos para a nossa inspiração da semana. Depoimento do nosso atleta Vinícius Bernardes, que mandou isso aqui pra gente, ó. foi bem legal. Primeira coisa que ele falou lá pro treinador dele foi o seguinte: Tu já sabe disso, mas, não vou, falar, mas vou falar de novo. Perdi dois anos onde eu só corria. E pior que já acompanhava a corrida perfeita, mas sempre na dúvida se era, era realmente tudo isso ou só propaganda. Cara, é muito mais. Vejo que vocês estão crescendo muito, estão de parabéns, a equipe é top. Né? Então, esse, esse legal desse destaque aqui do, do, do Vinícius é porque ele mandou isso para o treinador dele, e logo depois ele printou uma conversa de um amigo, né? um, um amigo que ele trouxe com a ideia. Ele falou aí, ó, tô, esse amigo dele né, falou: Estou feliz que estou correndo 3 km e tu já está em 16 Parabéns! Aí ele falou: Tudo é treino, consciência, né? parabéns também, consistência, perdão. E dia 15, vou correr a meia maratona. Ou seja, ele estava dizendo que vai correr uma meia maratona 21k. E essa pessoa desejou sucesso para ele e ele compartilhou aqui no finalzinho, aqui embaixo da imagem, né, para o treinador. Já estou até inspirando outras pessoas a começarem a correr. Ou seja, o Vinícius, que não acreditava num treinamento estruturado como o nosso, a metodologia do Corrida Perfeita, ficou dois anos se virando, aí meio que talvez que no asfalto, né, ele não deu detalhes aqui nesse print, eu não peguei mais detalhes. Mas hoje ele saiu de, uma, saiu de uma situação dessa e hoje ele inspira outras pessoas. O cara já corre 16K, vai para uma meia. E esse depoimento é principalmente para você, que talvez não corra grandes distâncias ainda, está treinando de qualquer jeito aí, é, às vezes se capengando com dores, com lesões, com outras dificuldades, não conseguindo manter uma consistência de rotina. Um treino consciente estruturado vai te tirar de uma situação talvez que você não queira e... Talvez você se tornar aí, muito provavelmente uma inspiração para os outros, ter regularidade, ter grandes resultados, chegar em maiores distâncias na corrida. É, enfim, no geral, ser feliz, alcançar bons resultados e ter consistência e saúde acima de tudo. Então te convido, né, se você não conhece, né, se não faz parte do Clube Corrida Perfeita, o link vai estar tá aqui na descrição também, corridaperfeita.com.br que nosso editor colocou aí já no vídeo participa do Clube Corrida Perfeita e veja como é que nós vamos te ajudar a ter uma corrida saudável, com grandes resultados, com motivação, com prazer acima de tudo. A nossa metodologia é feita para isso, por isso que ela é completa para você. Ao aderir ao clube, você não precisa buscar mais nada em treinamento, seja de fortalecimento, seja da parte técnica, seja das suas planilhas. Tudo você vai encontrar conosco, beleza? Então, fechando esse resumo aqui hoje. Desejo uma boa semana para você, ótimos treinos. É, se divirta nos seus treinos acima de tudo, que é o mais importante e treine com consciência, e se precisar conte com a nossa assessoria online um abraço, boa semana, tchau tchau